Aí o Cícero tá ali conversando com o Chico E o Dadinho ali com o Zezinho Faz um joinha aí, Dadinho Joinha, Dadinho Tinino Positivo Negativo Meia-meia Tapa na orelha Ali tá a nossa casinha Nossa casa, nossa vida Aqui, andando descalço na terra para descarregar energia negativa e eu vou lá ver se se tá pronto o almoço o Cícero tá ali com a, comendo uma tripinha já tá me oferecendo, mas eu vou lá dentro Peraí, pode comer eu vou lá dentro vou lá tirar um, um petisco e vou ver como que tá e aí, Dona Sérgio? Eu como tenho bacia, Maria? É, eu tenho Cadê trigo? a... A... a, a tri... É, Maria? Eu, eu como tenho bacia. Tá falando aí? A, tri... a tripinha. A minha é desse estimação né? Olha aqui, ó. Do chica... Do... Olha aqui Eu vou hoje. catar um aqui. O pode comer. Eu fiz pra você. O Vila já chegou, já encheu um prato. Hum! Essa ah, é um bem bom. É, eu sou... fiz torradinha, que o daqui não gosta dela torradinha assim, não. Não? Não gosta, não meu amo de mas eu vou cortar aqui por causa de você. E pirão, você gosta de pirão? Eu, eu não sei bom. como que a senhora faz. Olha lá o mamão. Eu ó, não sei como ó, que a senhora mamão, faz. E você depois do almoço quiser descascar ele para você comer? Opa! Tá? Pode Apenasa. descascar. Se eu aguentar, eu como. Aguenta, deixa uma galinha. <risos> tem mamão, tem macia tem, tem abacaxi tem. Chica, é... Te um carne pra banana. Mim. Lá de tem cafio, tá tem maçã. Olha, essa panela ali, dentro de, de De 30 minutos, ela apronta qualquer carne. Fica até prontinha. Mas e essa carne que o Chico trouxe. Tá dura. Ou dura. Então, é de, é de ponto boi velho. É uma ponta de planta velho? Mas a é. tudo. É boi velho. Mas não é vaca, não, é boi. Eu conheço a carne do boi e da, e da vaca. A carne do boi é branca e do, da vaca é amarela. De não é gente, pensa no tem Não posso abusar. Pode comer aí. Eu vou levar mais um taquinho pra siço. lá, leva comer lá. Hum, Comigo. comer com comida. Ah, Dadinho não come não. Não come não, come sim Tripa? É? Você come tripa? Eu comi agora um pedacinho, aí eu não sei se vou comer bastante, né? Hum. Dá para isso aí? Tem dois. Eu já comi, gente, ó. Fazia anos que eu não comia tripa. Hum. E aí? É bom, né? O trem é bom? <risos> e ela fez bem no ponto que eu gosto. Torradinha, né? Bem crocante, sabe? A forma que os meninos não meia. gostam assim não. Aqui perto, gente, ó, tem uma cidadezinha chamada. Um patrimôniozinho chamado Itororó. Deixa eu virar e... aqui porque tá... Eu tenho, eu tenho... tá escuro. Não, eu tenho não. Eu tinha um primo que morava lá. Eu trabalhava num hotel nessa época e o meu outro primo que morava aqui na minha cidade me chamou para vender umas roupas que ele trouxe de São Paulo. Lá para Narandiba, que é uma cidadezinha aqui perto, Estrela do Norte, Sandovalina e nesse... Tororó. E eu fui vender. Ele tinha um Fusca azul, ele lotou de cinto, agulha, botão, zíper, corte de tecido, enfim. E eu falei, eu, eu sou meio, tenho um pouco de vergonha você já não é igual eu. Vamos lá comigo? Falei, vamos. Saímos cedo, sete horas da manhã saímos. Deu hora do almoço, ele falou, vamos no meu primo almoçar? Falei, vamos. Já tinha passado de Narandiba, feito umas vendinhas boas lá e fomos lá para Tororó. Chegou lá, tinha umas tripas penduradas no no fio de varal secando lá, aí falou assim, é Gordo que é esse meu primo, hoje nós vamos comer uma tripa frita, eu falei, ah, coisa boa, eu gostava já, fui criado assim, e ele tinha uma, umas triponas assim, quando você frita ela encolhe, né, e eu caí nessas tripas em cima e comecei a comer com farinha, acabou as vendas, fui internado, dali é. mesmo comecei a passar mal, Foi passei com muita mal, no pote. fui fazia anos que eu não comia né, eu não estava acostumado, o organismo estava resistente para isso fui internado, fiquei três dias, acabou minhas férias, acabou as vendas do meu primo <risos> então, tá bom? <risos> agora tem que devagar também, porque é muito bom, é gostoso demais <risos> e a comida é forte mas é isso aí muito então tá, bom. então vamos aguardar o almoço para comer a tripinha com a comida né, que daí tem a comida para forrar Bom. Ela não vai cair direto eu no vou estômago. Tem um pouquinho de farinha assim, jogar aquele monte de tripa dentro Nossa. e ó. Trem é bom demais. É. Então é isso aí. A galinha lá. botou em algum canto lá, porque ela tá gritando. É a luzinha ali. E será porque que ela anuncia, né? É. Anuncia que a dona vem buscar o ovo. É. É. É. Sua bobinha. Olha ela lá. Mais um drone aqui. Eu vou lá ver onde que tá esse ovo. Me falaram que é na caixa. Eu vou lá ver. Só que não vou pegar, não, né? Eu vou só ver. Ai, fizeram uma pedrinha. Tô andando descalço. Tô o pé. Pé fino. Não tô mais acostumado a andar descalço. De modo que. De numas assim, duro, uns pauzinhos duros vamos ver aqui aqui não tem ah, aqui tem um ó mas tá parecendo que não é novo que não é aqui não tem mesmo então não sei agora fiquei confusa se é ou não é Aqui tem uma galinhazinha com vários pintainhos. Foi, não vou fazer nada com você não. Tô de boa. Vamos ver aqui no outro canto, né? Se não é aqui. Aqui também não tem nada. Aqui parece que. Não, aqui nem, o ninho, nem o ninho é mais. Nem sei onde é que tem mais ninho aqui, vamos ver aqui, ali tem uma galinha de pescoço pelado, já estranhou, não vou mexer com você não, aqui também não tem, não, não vou mexer com você não, fica de boa, quietinha, pode ficar quietinha, tô saindo, tô saindo já, ai pisei num trem duro aqui, machucou meu pé, pois é, agora eu fiquei em dúvida, Onde será que ela botou? Das vezes, ela botou até pelo chão, né? A gente não sabe, pode ter botado pelo chão. E tem galinha que é assim, às vezes bota no chão, num buraco, e o ovo que tá ali não tá parecendo que é novo, né? Deixa eu ver outro aqui. Parece que tá abandonado também. É, até cheio d'água aqui. Tem que tomar cuidado para não pisar em cocô de galinha aqui. Que tem para todo canto. O que é normal. E, e até bonito se vê. Aqui é o chiqueiro. Opa! Tem alguma coisa boiando aí. Não vou lá no chiqueiro não, porque eu tô descalço, né? Perigoso pegar bicho de pé, bicho de porco. E faz tempo que eu não pego. Então não sei como é que eu tô de resistência. Não vou lá não. Descer. Olha ali o um galo. Ai, pisei no outro trem. Os cachorrinhos estão ali na spray esperando a dona jogar comida. Nossa. Olha a extensão no meu cara. pé. Olha aqui. Vem embora, vem embora, porque é coisa natural aqui. Que coisa boa, hein, senhor Reginaldo? Que beleza, hein? Aqui, ó. No sítio? Tô no sítio também, ó. Com 30 minutos tá pronto. Chega você e põe na boca e se desmancha. Sim. Mas. Eu, não, não, não eu, eu gosto desse jeito de, de ouvir essa mulher que... falar. <risos> Pode pôr aí. Eu sei que você gosta. Você ama, como eu também amo, a gente simples. Olha, na galera dele, coisa. E é isso que faz o bem da nossa alma, né? Pode oh, comer do jeito que você quiser, viu, tadinha? Salve, mãe. Eu acho que tem um povo que Hã? Viu? Eu acho que tem um povo de Nordeste. É, José? Oi. Já passou um salve, mãe. Agora faça comida. Ô, dona José, a senhora nunca mais voltou em paletama? Não. Tá com. Vai fazer três anos. Ó, a senhora foi lá? O Bicórnio é assim, ó. Não, é. aí não. É, é não? É na tigela? que tem. É, como. aqui tem. Aqui tem a bacia Vem, Zé, ser. Ah, tem um fio aqui. gente, ó. Essa é a panela aqui. O que, que tem aqui dentro da panelinha? meu? Né? Ah, a, a toma, tripa, a tripa frita. É. Meu é. Deus, que tentação. É. Feijãozinho, pirão, pirão. Esse pirão, Madalena, que deve ter pedido, porque ela sabe que eu sou apaixonado por pirão. Não, não. Ah, ela perguntou? Ô, Pina, pina de espanhol, você é pirão, mãe. Ah, pirão? Pirão pra mim, de qualquer tipo, vai bem. Mas não vou pirar, não. É pra não desfiar. Pirão de galinha, pirão de pirão, pirão sem pirão, pirão, pirão, pirão. Ah, Olha lá, outro, outro filho dela que chegou. o outro filho dela que chegou. Olha o aqui, pra colocar aqui. Pra comprar aqui, ó. É. Eita. Eu vou falar a verdade, viu? É, é, é. Agora eu vou deixar de gravar para mim poder comer também, é, porque senão tá, pô, é. eu acabo não comendo. Senão a Madalena come tudo com o meu cunhado aí, eu vou ficar sem comer. Ficou pressão de novo, né? Olha aqui ó, a sobremesa dela. Aqui. Aí, a sobremesa olha a sobremesinha da Madalena, da Madalena aqui, ó. aqui, ó. Aí. Mamão é, formosa. A varia é, você é Maria Fruta mesmo. Vai mais carne pra ele, tá? Pode pôr carne aqui?